Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN Responde! Eee! Essa edição é mais do que especial, acabamos de estompar no final de semana e vamos para a final do CBLOL. Todo mundo tá muito feliz e eu já vou começar perguntando logo pro robô, porque o robô é uma personalidade muito feliz. Pergunta do Pepox Você se sente pressionado sabendo que vai jogar contra um dos melhores top laners da atualidade? Não. <risos> acho que... Eu acho que o robô tá em choque não, Eu tô em choque aqui, não sei, sei nem como, como eu vou dormir. dormir Enfrentei dois caras super trolls, né? O Tai e o Parang, nossa senhora o... Agora o bicho vai pegar, porque... Fazendo não, Mas falando sério, eu acho que eu já enfrentei uh, Acho que esse nosso percurso A gente jogou contra ótimos top laners Foi o Tai e o Parang Acho que tem um nível bem parecido com o Tai o Parang E o FNB tem um nível bem parecido Então, quem sabe aí não dá, não dá pra lidar de... Não de boa, mas não dá pra lidar tranquilo. Não que nós jogos não ter sido um tranquilos, mas. Acho que eu consigo. Pô, você, lidar tá, bem. você tá lagando. Vamos eu tô, tá lagando, lagando, eu tô lagando. Tô lagando, Finalizou é isso. É. Próxima pergunta do Falcón pra todos, mas eu acho que só é pertinente pro TT, pro Tim e pro Carioca. Claro que a INTZ do ano passado e a. Ei, o robô também, perdão. E a Vorax desse ano são times completamente diferentes. Mas vocês se veem mais preparados para serem campeões dessa vez? Acho que sim. <risos> Acho que eu vejo esse time muito mais preparado, muito mais experiente, muito mais confiante. Acho que o principal é a mentalidade dos jogadores, é como tá se portando tanto dentro como fora de jogo. E questão de comunicação, proatividade dentro de jogo, acho que é uma coisa que a gente tem melhorado bastante também. Então, eu acho que a gente tá bem mais preparado. Vocês concordam? Concordo. Ah, concordo, acho que a gente tá mais... Solto, por assim dizer em questão de jogo, de estratégia, acho que tá tão mais experiente, mais confiante, como o TT disse. Acho que agora a gente está bem mais preparado também. Entendeu melhor como precisa ser feita a preparação também para jogar final? Muito bem, a próxima pergunta vai para o BTT da N Apenzete. BRTT, como você se sente sendo um dos jogadores com mais experiências em finais? E o que, que acha que é essencial para ter um bom desempenho, não só na bot lane, mas no jogo como um todo? Um dos principais, ele tá muito bem preparado psicologicamente, porque como é uma final, tem muita coisa envolvida, tem, é uma pressão muito maior, é, é tipo, só precisa ganhar mais esse jogo para você ganhar um título. Às vezes a pessoa nunca ganha um título isso influencia mais ainda, ela tá naquela ansiedade, ela quer alcançar aquele objetivo e acaba isso atrapalhando um pouco ela dentro de jogo então eu acho que um dos principais é você saber controlar isso saber controlar o seu psicológico sua cabeça para o momento para conseguir focar realmente no que importa que é no jogo para você conseguir render mais dentro de jogo eu acho que não tem muito mistério a é questão de treino e estar tá preparado para a partida eu acho que o, o mais importante mesmo é você estar tá com a cabeça preparada para esse momento que é que é bem delicado. Pergunta para todos. Não tem a pessoa que fez a pergunta. Então, a pergunta é misteriosa para todos. O que vocês enxergam como o maior obstáculo para esse confronto contra a Vorax? Vou começar pela top lane e vamos descendo. Ah, acho que o maior obstáculo vai ser... Nossa, difícil essa pergunta, deixa eu pensar, mano. É o FNP, eles são um time, tô achando não, Acho que eles são um time muito, muito bom, tipo, em conjunto. Eles são um time que estão bem entrosados e acho que isso vai ser a maior dificuldade. Eles sempre. Todas as jogadas deles, eles estão os cinco cientes, os cinco estão fazendo de tudo pra aquilo acontecer. Então acho que vai ser o, o jogo coletivo em geral, porque eles estão bem bem entrosados e eles mostraram ser é um time muito bom no coletivo mesmo. KK, concorda? É, não concordo. Com tudo que o robô falou. Acho que... Eles são tipo um elenco que... Tá junto há muito tempo, tirando o Crescel e o, o Matos, Então, eles são um time muito entrosado. Eles se entendem bastante. Igual o robô falou, tipo, quando ele faz uma play, todo o time tá ciente. Então, se você não tiver uma resposta muito boa, você vai acabar perdendo. E acho que esse é o principal ponto deles. O principal ponto forte deles. Acho que ele, tipo, não tem ninguém de grande destaque lá. Ainda mais porque agora tá todo mundo jogando bem. Acho que eles estão ganhando uma força a mais agora no na bot lane. Acho que o Oz e o Matos estão se destacando bastante. Antigamente era mais o FNB e ali, mais o topside. E eles são um time que respeitam muito a janela do outro time e jogam na janela deles muito bem. Então parece que eles jogam muito em volta de tempo e acabam deixando o jogo bem, bem mais rápido pra eles no tempo deles. Então eles fightam muito bem também. É um time bem, bem completinho, assim. O que você acha, TT? Ah, acho que a galera falou tudo já, mano. É, é um time que eles já entram na partida parece que eles têm os objetivos já acertados em mente, é o tempo que eles querem é, da partida contestar, objetivos, etc. Então é bem chatinho jogar é, com eles por conta disso, porque parece que eles nunca estão atrasados assim, para um objetivo. O que eles querem fazer, eles estão sempre preparados para uma luta. O que a gente vai ter que tomar cuidado mesmo é quando eles começarem a se juntar para fazer alguma coisa, para puxar o gatilho, a gente está preparado porque quando eles se juntam, <laughs> o negócio fica sério. Lucy, what do you think is the hardest part of playing against Vorax? Nothing much but like uh play as a team, so when they have tempo, I think we need respect that time. Do you understand Portuguese? Because you gave the same answer. Uh really? <laughs> yeah, nice. <laughs> You're saying we're like Tim, pergunta do Cutthroat, com esse meta de control mage no mid, por que que o Vel'cos não aparece tanto, considerando o alto dan dele e sua possibilidade de burst nos carries inimigos? Ele tem muito disso também, só que ele é um champion muito vulnerável. Acaba que fica meio difícil você fightar contra, contra uma da vida, uma Leona e Kain. Esse champion da jungle é ridículo, é carinho, o Deer e tudo mais Foi o que eu sempre falei, os outros contra o May são os mais roubados Então não tem por que correr um risco de usar esse outro Melhor um Viktor de face rush, Moriana Moriano de rush, uma Cindy de phase rush Que dá o mesmo dano que um Vel'Koz, tem mais mobilidade e tem mais utilidade pro time também É, eu não sei se tem algum champion no jogo que é usado que se prejudica com a, próxima, com a própria skill, né? Porque ele meio que se estuna né, com a ult, ele não pode se mexer é, Tipo, o contrário de uma síndrome, o Moriano, um Viktor, por exemplo É, então, pra ele conseguir, é um possível... Um funcionamento bom para encaixar uma ult boa na fight é bem, bem difícil, ainda mais com esses champions agora que tá, tá rolando. A próxima pergunta também é pra você, Tim, do Poach. Você se sente mais confortável jogando com campeões? Assassinos ou magos de controle? E por que, que não aparecem tantos assassinos no competitivo? Você já respondeu essa, mas o pessoal gosta muito dos assassinos. É, então. É divertido ver assassino, eu sei, mas de uma forma geral não tem como encaixar assassino no, no método, muito difícil. Você faz arma guarda lá, já tá ruxando os zones baratinho, o assassino já não faz mais nada, não tem pressão na lane, uma porcaria. Mas eu prefiro jogar do que é mais roubado, velho. E hoje em dia os mais roubados é maguinho. Então, eu preferi jogar de maguinho, mas se assassino entrar no meta, nunca tive muito problema com um campeão pool. Então, jogaria de assassino, jogaria o que precisasse. Acho que de mid laner é só a Kali e Echo, né, que estavam recentemente no competitivo assim. Ou tem algum é, outro? Ah, deixa eu pensar. A LeBlanc, né? É, mas assassino milia assim, acho que só esses dois mesmo. Lucy, question for you. What do you think of Vorax's bot lane? Do you think it's stronger than other teams you faced against? Ah, uh... Não. Nope. for me like red was like better bonnet, but they just play when their jungle is around so I think it's just easy to predict. Pergunta para todos. É bom essa pergunta. É bom essa pergunta. Geralmente é comentado como os drafts dos times, de modo geral, se parecem muito, sempre com repetição de campeões. Vocês acham que isso é por conta do meta ou pelo estilo e modo dos times e dos jogadores serem muito parecidos? E parabéns pela final, amo vocês. Pergunta da Dolele. Quem quer responder essa pergunta sobre meta? Por que o competitivo segue um meta? Eu vou responder, então. Eu vou responder e vocês dizem se vocês concordam ou não. Pode ser? Eu, eu, eu, essa eu quero não, não ver. Vale, uma... ah, manda Beleza. bala. Beleza. o competitivo sempre vai prezar pelo que é mais eficiente. Então, a pergunta de por que, que não aparece assassino no mid, ou por que, que não joga com Lulu no mid, ou... Não, <risos> Lulu mídia é roubado, mas por que, que não jogam de Lux, enfim, é porque existem coisas mais eficientes. Não quer dizer que Lux é um champion ruim, quer dizer que Oriana é um champion melhor. E o competitivo, por prezar sempre pelo mais eficiente, vai costumar ir para coisas que... Se provam seguras, igual o Tim falou O Velcos não te dá uma segurança no pique Quanto um Victor, ou uma Oriana Ou um Ryze, dependendo da situação Então por que, que você vai correr um risco a mais Além do que você já tá correndo dentro do jogo Com um pique diferenciado? Pode ser que não valha A pena, então o competitivo Sempre busca a eficiência máxima quando consegue Isso, e é por isso que surge um meta Você tem um jogo muito importante você vai pra aquilo que você sabe que funciona e que é seguro Por isso a repetição Falou, falou, falou, Caramba, falou Carioca, qual a sensação de ter sido de aqui na série contra o Flamengo e como ele está para a final, como você está para a final adoro você, Uga, Uga. <risos> <risos> eu fico feliz de, de ter sido destaque, mas principalmente de ter conseguido ajudar meu time, eu acho que split passado eu não fiz um bom playoff eu acho que eu deixei um pouco o time na mão, então conseguir ajudar, ser impactante pra mim é, é um bagulho que eu Tô correndo muito atrás pra fazer. Como eu me sinto sobre a final, eu tô bastante confiante. Eu acho que a que são um time muito forte, eu confio muito no, no nosso time, no nosso trabalho. Eu acho que a gente tá se preparando bem para os times que a gente vai enfrentar. Eu tô um pouquinho ansioso, mas eu tô bastante confiante, né gente? Pergunta para todos do Pires. Vir de duas séries com o um quinto jogo e uma virada de 2 a 0 os deixam mais preparados para adversidades e confiantes de que podem virar situações desfavoráveis? pra cima deles na né? final. Acho que no pen responde passado vocês falaram que mesmo quando estavam perdendo de 2 a 0, não sentiam que estavam sem esperança, né? Então acho que vocês estão bastante confiantes, certo? É mais tensão depois da, da série ali, quando acaba. Durante os jogos eu, eu acho que a maioria não sente por estar muito focado dentro do jogo. Mas quando acaba dá, um, dá uma canseira mentalmente, fisicamente, que só... Não, quando, logo quando termina eu tô ligadaço, só que bate tipo 30 minutos assim, quando dá uma acalmada eu só quero deitar na cama e dormir. Eu sou igual o Tim também. Quando terminava o negócio, o pessoal quer sair pra comemorar. eu Quero ficar em casa dormindo, cara. E ainda gravei TikTok. <risos> TikTok? Quer divulgar o TikTok? Ô, oh, BRTT é oficial. Pô, só seguir lá. Lucy, we have a question for you. First of all, this guy says, congratulations on being the best all-star in Brazil. <risos> Concordo. Do you feel like there's a big difference in mentality from Brazilian teams to LCK teams? Of course like SK style is always same like playing slowly and then just play on their setup but is Brazil more solo kill like uh more chaos yeah <laughs> <laughs> I, i don't think it's bad i don't think SK is a good league now so which which league do you prefer i prefer LPL like oh. It's more fun to watch Pergunta para o Carioca Olha só, o Carioca tá muito requisitado agora No split passado a gente viu você se destacando muito com o seu Graves Tanto que ele era banido em quase todos os jogos contra a PEN por que, que a gente não vê mais o Graves? Ou ele pode aparecer ainda? No split passado, o Graves era um campeão muito forte, ele era muito contestado. É, só que nesse split agora apareceu o um dos melhores que ele. É, conseguem fazer coisas melhores que o Graves, tipo como farmar, tipo, ter mais tempo no mapa. Então acho que ele deu uma enfraquecida. Só que ele ainda dá pra, dá pra ser usado, mas você não pega tanto ele porque tem muitas opções melhores. Então... É, tem que ser um caso muito específico pra você poder pegar Graves. Muito bem, a nossa última pergunta do Pen Responde de hoje é para todos. Vamos começar pro top, pelo top também, porque o robô tá há tá muito tempo sem pergunta, coitado. Sentiram que o Flamengo estava subestimando vocês ao deixar a listar estar open quatro jogos e Lilia Open no quinto jogo? Eu, eu acho que não. Acho que. Eles devem ter se planejado pra jogar contra Alistar, que eles sabiam, sabiam também que era um pique forte nosso, então... Quando você vai jogar competitivamente e você sabe que o jogador é confortável com aquele pique, você tem duas opções, ou banir mesmo. Ou você se prepara pra jogar contra, e foi o que eles tentaram, acho que eles tentaram se preparar pra jogar contra. Acho que não se prepararam tão bem quanto necessário, mas eu não diria que foi desrespeito ou alguma coisa assim. Eu acho que foi só que eles talvez tenham praticado contra Alistares não tão bons quanto o nosso. E talvez nossos treinos tenham dado certo, mas no stage não, então... Não diria que foi respeito, acho que foi mais... Uh, deu errado mesmo a estratégia que eles pensaram em utilizar. Os times, eles fazem planos. Eu lembro que em 2015, quando a gente foi jogar contra a Cool Tigers no Mundial, a gente decidiu que a gente não ia conseguir bater cabeça e decidiu deixar tudo aberto e tentar jogar contra, sei lá, acho que era Mordekaiser na bot lane, na época. Deu, deu absolutamente, absolutamente errado. errado. Se tivesse dado certo, a gente seria gênio. Então pode ter sido... Uma coisa parecida aí, a gente nunca sabe como é o planejamento dos times, né? Acho que ninguém, um jogo tão importante assim, deixa as coisas ao acaso. Ah, vamos esquecer da Lilia aqui no quinto jogo, né? <risos> Sim. A gente <risos> deixou só pelo role mesmo, né? <risos> e dá pra ver que eles tinham uma preparação contra o Alistar do, tipo, o Era algo que eles provavelmente treinaram, é tipo, uma resposta legal contra o Alistar. Só que tem uns pontos negativos, né? Tipo, você perde muito... É, a proatividade do suporte, você pede engage, então, apesar de ser uma resposta boa, que é algo que eles prepararam a gente tem formas de lidar com isso, mas eu não acho que eles subestimaram não. Muito bem, e com o nosso protagonista Carioca, finalizamos esse Pen Responde Ah, tem que ah. Ah. Só o Carioca ficou triste ah, <risos> Esperamos que vocês tenham gostado do programa, como sempre, não esqueça de compartilhar, deixar o seu like, dizer aí nos comentários o que você achou, e nós nos vemos no próximo Pen Responde Tchau!